E hoje quem tem uma palavra para compartilhar com a gente em Mateus 18, do verso 11 ao 22, é a Claudete. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. que vos parece? Se algum homem tiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela, do que pelas noventa e nove que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizer o à igreja. E se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois... De vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou, eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Bom, aqui Jesus ele fala sobre perdão e o filho do homem ele veio passar mal que estava perdido, né? Que Jesus ele veio. Ele veio pros pecadores, eles não veio pros sãos, né, eles não veio pra aqueles que se acham bons, ele veio pra quem tá perdido mesmo. Se você tiver algum problema com algum irmão, com alguma pessoa, você tentar resolver, né, se você conseguir resolver com ela, ela entender o que ela fez, se arrepender, você ganhou ela, se não, chame mais outras pessoas, chame testemunhas, pra ajudar, tentar ajudar ela a entender o que ela errou. Se ainda assim, ela estiver com o coração duro, não quiser saber, e a gente trate ela como um gentil, tratar ela ela como um pagão, né? Pedro lançou uma dúvida. Quantas vezes aquela pessoa que errou com ele ele deveria perdoar, né? E aí ele falou sete vezes e Jesus falou: "Não, 70 vezes 7", que dá 490, brincadeira. Ou seja, <risos> perdoar sempre. O número 7 também pode estar associado ao sétimo dia, que representa um dia de repouso e santificação. Então a pergunta de Pedro podia ser entendida assim. Então eu devo perdoar as pessoas de uma maneira perfeita, de uma maneira santa? E Jesus coloca 70 vezes 7 no sentido que é tem que é santo sobre santo. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Jesus ele veio para o perdido. Se alguma pessoa te fez um mal, alguma coisa, é, você chama alguém para tentar ajudar ela a mostrar o que está errado. Se não der certo, você chama mais uma testemunha. Se ainda assim não der certo, você apresenta ela a igreja, que no caso, a igreja, quando se fala, a igreja somos nós, né? Apresenta aos irmãos, apresenta em oração, e aí Jesus ele fala para tratar ela como um gentil e pagão. Não significa que você tem que pegar aquela pessoa e jogar ela de lado e falar assim, bom, ela não se arrependeu, então deixa ela lá se virar, não. Você tem que amar mais ela, né? Porque ela não está entendendo, então você vai orar o dobro pela vida dela, você vai sabe, ensinar, passar mais tempo com ela. Isso é tratar a pessoa como gentil, pagão, porque Jesus ele veio para os gentios e para os pagãos, ele veio para os que estão perdidos. E se você quiser saber mais a respeito desse assunto, então acessa essa live aqui, em que a gente discutiu com os irmãos a respeito desse tema. E até o próximo Shabbat. Falou!